Code, comunicar, design, exa de da rainha. V.A. It's a Portuguese communication design studio based in the heart of Lisbon, dedicated to the creation of multidisciplinar projects on both digital and print media. Their main goal is to provide bespoke communication strategies, inspired visuals, and carefully tailored technology solutions that accommodate both the design and user experience. Obrigado. Boa conferência. Olá, boa tarde. Uh, somos o Studio VA. Uh, em primeiro lugar, queremos agradecer o convite that nos foi endereçado pelo pelo, pelo professor Pires Morgado e, e pelo João Vinagre. Um, é um prazer estar aqui convosco. Um, vamos falar um bocadinho sobre o, sobre o percurso do estúdio. Um, e sobre uh, o que, que nos trouxe aqui. Um, portanto, o estúdio, o estúdio VA foi, foi fundado em 2010, por mim, pelo, pelo João e pelo, pelo João. Uh, eu também me chamo João, portanto, é um padrão. Uh, e desde 2010, que temos, temos vindo a desenvolver vários, uh, vários projetos em, em, diversos, uh, em diversos meios. Um, uh, hoje em dia trabalhamos muito entre, o, entre o, os meios impressos e os meios digitais, com predominância para os meios digitais. Um, no início trabalhámos, uh, uh, a maior parte dos clientes uh, que tínhamos eram, uh, e dos projetos, eram, eram projetos uh, print, essencialmente. Um, e desde o início que sempre nos interessou, uh, a projetos e clientes que quisessem, que quisessem correr alguns riscos e, e, um, ter algumas abordagens um pouco mais experimentais e, e, e menos convencionais. Uh, no caso dos do, do, do, do e aqui estão aqui alguns exemplos de projetos que, que fizemos há alguns anos. Um, e nestes projetos procuramos sempre uh, dentro dos campos que, que, que, mais, que mais nos interessam explorar, como uh, os formatos dos suportes, a tipografia, a grelha. Um, explorar algumas soluções menos convencionais não, não uh, e, e, e, e, e quem trabalha, que, com quem trabalhávamos também que, que acompanhasse esse, esse discurso e essa, e essa vontade. Um, temos trazido esse mesmo, esse mesmo querer uh, e, uh, para os meios digitais. Hoje em dia uh, temos uma equipa de oito pessoas uh, entre, e a nossa equipa divide-se entre designers, programadores, uh, designers que programam também, portanto, há aqui uma. Uma, uma, uma interligação muito grande entre entre estes, entre, entre estes vários entre estes dois mais essencialmente uma impressa e meio digital uh, e procuramos que cada um cada um na equipa um, se sinta se sinta livre para contribuir em cada projeto e diversos mais portanto um, alguns de nós em alguns projetos assumem papéis de, de direção de arte essa mesma pessoa pode estar a ser a, a pessoa que implementa o código do projeto seguinte. Gostamos também que quem que trabalha connosco que tenha essa tenha essa vontade e tenha essa esse entusiasmo. Sim, é importante perceber que nós viemos todos de uma formação de design gráfico uh, um pouco mais clássico, diz respeito ao print e essas tecnologias, e de repente, por necessidade, começámos a, a abraçar mais as Digital, desde websites a aplicações. Não, e de certa forma foi um pouco natural a forma como fomos evoluindo e mesmo a equipa crescendo. Nós começámos os três há cerca de oito anos e de repente já somos sete, variando às vezes entre oito, depende dos projetos que temos. E, e neste momento estamos divididos entre principalmente designers, com conhecimentos do digital, mais a nível superficial, mas também temos na equipa programadores. Mas lá está, nunca procurámos aquela programação simplesmente pura e dura. Sempre procurámos alguém que tivesse o um olho para o detalhe e que pudesse, tal como nós designers olhamos para a tipografia, que um programador pegasse num layout ou tivesse ideias e que fosse fomentando esse gosto, quer pela tipografia, quer pela grelha, quer pelo layout. Daí termos, se calhar, focado ao longo dos tempos, talvez por necessidade também, em plataformas mais digitais. E aproveito também para introduzir que, se calhar, quem não nos conhece, para quem nos conhece, que hoje vimos mais apresentar simplesmente projetos digitais, desde websites, alguns um pouco mais híbridos, mas outros mais em termos de aplicação. O primeiro projeto é a revista online de cultura e arte contemporânea, Wrong Wrong Magazine. É uma revista que tem periodicidade bimestral, Cada, cada edição tem um tema e é a partir desse tema que quer os autores produzem textos, que os artistas ou designers produzem ensaios visuais. E da mesma maneira que os autores, os designers e artistas produzem uh, uh, conteúdo para a revista, nós, enquanto designers, fazemos parte da equipa e desenhamos o layout de cada revista e, e, e da edição também, sendo que cada é edição online sempre diferente. É, é de realçar que o nome não foi inventado nem por nós, nem pela... Uh, a Associação de que é quem gera o projeto. Uh, é um nome que foi herdado de, de uma publicação de Marcel Duchamp, mas que na primeira edição houve um, uma gralha, uh, um erro na impressão, em vez de ficar wrong-wrong com dois Ws, ficou só com um R, quase uma onomatopeia de um cão. Então, no, nós pegamos um bocado nesse conceito de erro e de casualidade para embeber todo o espírito da revista online para começar a trabalhar também essa ideia de erro. Desde a identidade, como puderam ver, não... Não existe um logo, uh, existe a ideia de trabalhar o logo como texto e às vezes deriva para formas uh, mais ligadas ao W, ou 2 dois Ws, ou sempre associadas também ao tema base, e é assim que nós vamos trabalhando. Uh, fazia parte do briefing também criar uh, uma experiência digital completamente diferente, uh, uma vez que a revista online não, não, não apresenta textos de crítica de exposições e, e, precisava de se diferenciar de, de outros projetos semelhantes, mas que, que não queria que ir dentro da mesmo conceito. Então nós tivemos a ideia de criar mesmo uma, uma experiência digital diferente, começando no layout, que é uma grelha dinâmica, em que o editor do website pode escolher, através lá do gestor de conteúdos, e pode definir-se, a imagem para à esquerda, à direita, o tamanho da tipografia, intervindo nós mais no tema geral e, e, e princípios de interação. Uh, isto só é possível porque nós estamos constantemente uh, a trabalhar no projeto e sempre à procura de algo desconhecido, tentar trazer uh, possibilidades das tecnologias emergentes e de programação, e além do, dos layouts. Por exemplo, este foi para o lançamento do número 6, que era fora do formato. e, e eu, eu acho que isto falha de vez em quando. Uhum. Está, está ok? Ok. <risos> e que simplesmente pensámos que o tema era fora do formato e, e, e foi uma ideia assim muito rápido de trabalhar o fim do solitário ou do spider e rapidamente programámos, ou seja, neste projeto é um bom exemplo de como nós abraçamos sempre quase da mesma forma ou com a mesma importância, quer a parte de design, quer a parte tecnológica e de desenvolvimento. Do lado esquerdo temos o, o exemplo do logo do número 5, em que tomou muito mais as formas de padrões, o tema é, é, era, sou louco por ti, América, então ficou assim um pouco mais exótico e, e lá está, os dois doubles, ou só um W está lá presente, mas de uma forma um pouco mais lúdica. De repente surgiu a necessidade de, de desenharmos o saco e o contexto acabou por definir um pouco... Acabou por definir... Eu tenho que ajudar tem... E como estava a dizer, o, o contexto acabou por definir uma abordagem ao projeto. Mais do que termos uma regra, um brand book ou um manual de normas para o projeto, a ideia é mesmo explorar constantemente os materiais de comunicação e.. Começando ele na, na edição online da revista. E por último, temos aqui, por exemplo, os cartões pessoais que também surgiram numa altura que foi preciso e, e lá está. Não temos um logo, temos, por acaso temos um tipo de letra definido. Isso é bom, para cada vez que surge um material temos que, que começar. E surgiu a ideia de fazermos quase um, um, um, um, umas palavras cruzadas, explorar mais uma vez a ideia de erro e fazer aproveitar o plano de impressão e, e fazer um uma folha, a parte da frente, e fazer quase este puzzle que, que é imperceptível e quase é preciso fazer a coleção de uns X números, que eu não me lembro quantos. E, e ficou esta a ideia, não, não há propriamente um, um guia. O fio condutor é simplesmente a ideia de explorar, a ideia de erro, experimentar e trabalhar constantemente sobre o contexto e as necessidades que vão surgindo no projeto. Um... Falar de, de um outro projeto para a mesma, para a mesma equipa, do Wrong Ground para a Terceira Direita, que nos desafiou em 2014 para a criação de uma plataforma online de residências artísticas. E a ideia deles era, pegando no conceito de residência artística, que normalmente tem um espaço físico e tem, tem, tem um curador, tem um, tempo, tem um tempo definido, a ideia era trazer, criar aqui uma, uma relação entre entre um curador, um artista convidado e, neste caso, nós, como equipa design, e criar, através de ciclos, um conjunto de projetos artísticos experimentais que são realizados especificamente para a plataforma. E cada artista, portanto, que é convidado por um curador, tem a hipótese de fazer um projeto que fica durante um certo tempo, durante um certo período de tempo, em destaque na plataforma, fazer um projeto especificamente para aqui. Muitas vezes são os artistas pegavam ou em projetos que tinham feito ou em projetos que estavam a fazer. E, e aqui os artistas trabalhavam com, com vários meios, com vários desde, desde o filme ao som, a ilustração, a fotografia. E criaram pequenas pequenas pequenos, pequenos desdobramentos ou pequenos projetos especificamente para a plataforma. E, que, e o mais interessante foi que muitos, para muitos artistas, alguns deles artistas plásticos, mais, mais mais, mais clássicos, como a fotografia ou o cinema, isto, isto é um, foge um pouco do lugar de, de, de, de, de conforto, do, do, do espaço de conforto de, de, da maior parte dos artistas que não estão habituados a produzir conteúdo para meios digitais. Nós um, e, a, e a equipa da, da Terceira Direita, em conjunto com o curador, trabalhámos a, a cerca de 30 residências que foram concebidas até agora para a plataforma e trabalhámos sempre desde o início do processo. Uh, aquilo que fizemos foi tentar intermediar sempre aqui um pouco um, as tecnologias digitais e o potencial delas para os projetos em causa uh, e tentámos mais uma vez, como em todos os projetos, abraçar as coisas desde o início uh, participar ativamente desde a construção da primeira ideia para depois no fim poder dar forma um, e, e nós tenta ao longo destes, destas várias residências uh, umas vezes desenhávamos o layout uh, éramos nós que desenhávamos apenas o layout o, o flow de toda de toda a narrativa de cada uma das residências e por vezes a maior parte das vezes as residências são todas programadas para nós são todas programadas no estúdio o layout muitas vezes era era à meias com o artista ou seja aqui também uma, uma parte que nos interessa muito é que a autoria ficar dissipado não há não há aqui no, no fim disto é claro que é um projeto que é de um, de um artista específico que esse conteúdo foi produzido por ele mas a autoria da residência em si, do, do, do projeto, da página, fica um, pouco, fica um pouco dissimulada e isso também nos interessa. Traçamos muito a, a relação com os criadores, uh, e foi muito interessante porque estamos a falar de, de criadores de, de várias áreas, e, e esta relação, esta partilha da autoria, uh, e trabalhar também com conteúdo de, de, de, de imensa relevância e interesse, possibilitou-nos a nós também. Uh, os projetos são experimentais e para nós também, um, também é um lugar de experimentação, tal como no Wrong Wrong, aqui também é um lugar de experimentação para nós, e, que, e que, que temos uma liberdade que, que noutros projetos, de índole mais, mais digamos, comercial ou com outro tipo de objetivos que, que o cliente tenha, aqui temos uma liberdade que, que, que nos permite também explorar os nossos próprios limites em termos de, de, de conhecimento tecnológico, muitas vezes implementando soluções tecnológicas que nunca tínhamos experimentado antes e que se cá seria arriscado experimentar noutro tipo de projetos. Aqui experimentamos com alguma, com alguma liberdade e com alguma à vontade. Um... Nós próprios também, também fomos convidados para, para fazer um projeto à plataforma, não tínhamos qualquer pretensão artística aqui na, neste projeto, mas tentámos, tentámos aqui também nós próprios implementar algumas ideias que tínhamos um, há algum tempo e que não tínhamos uh, propriamente uma, e aqui nesta plataforma era um, a um, oportunidade certa. No caso, uh, trabalhamos com a nossa ideia foi, foi, foi trabalhar com contexto, meramente contexto e com a palavra mais uma vez uma área que nos é muito querida, da tipografia e da, da escrita, e trabalhámos com três, com três livros, um sobre história do cinema, outro sobre sonhos e outro sobre a geometria. E a, e a, o que nós quisemos foi criar um automatismo programado por nós, em que aquilo que acontece é que, de forma, de forma aleatória, há uma primeira frase que é, que é colecionada de um dos livros, para numa determinada palavra, que ali, que ali podem ver em, em, em itálico, Aquela palavra denote para ali, vai buscar a palavra denote noutro livro, a partir daí vai buscar outra frase, para novamente noutra palavra e vai buscar outra frase outro livro. E o mais surpreendente é que muitas das vezes os resultados eram, eram, eram, eram ridículos, as frases não faziam sentido, mas muitas outras vezes criava se aqui, criava -se aqui frases dignas de um romance. E isso foi interessante observar. E, uh, porque, porque não estávamos a ter controle nenhum sobre o processo. Uhum. Tivemos controle sobre o sistema, mas não sobre os resultados. Uh, e muitas vezes divertimos-nos a, uh, a, uh, a fazer refresh só a ver o que é que acontecia. Sim, aqui mais uma vez o princípio do erro e da, da aleatoriedade acabou por uh, construir e dar significado das partes com o todo, não foi? Uhum. Mais, um, mais um exemplo de outra, de outra frase. Um... Mas é um, é um, é um projeto também que gostamos muito e que nos envolvemos desde o início. Um, estes dois projetos que seguem são um pouco mais simples em termos de conteúdo, têm poucos níveis. São, são projetos onde a componente editorial é bastante forte. Uh, este é, é, é um projeto da artista Suzano Winterling, que, que, que publica neste site chamado Pandora's Box, Uh, uh, artigos escritos por ela, uh, entrevistas em que fazem parte da pesquisa contínua da artista e, e da sua investigação e corpo de trabalho. Aqui talvez por o, o, o projeto final ir uh, acabar num livro, nós decidimos que a componente editorial tipográfica fosse muito mais forte e invertêssemos aqui um bocado a lógica, em vez de tornarmos o site demasiado digital era tornar um e associá um pouco uh, a métodos de impressão, desde a composição clássica centrada a valorização da tipografia e das escalas e, e o nosso trabalho ficou um pouco por aí, somando sempre o que nos interessa explorar, pequenos detalhes uh, interativos, como por exemplo quando o utilizador chega ao website, há aquela ideia da caixa de Pandora com as imagens desfocadas lá atrás, criando a surpresa quando se fecha, uh, elas desaparecerem, assim como o momento em que o utilizador está a interagir com o website e de repente aparecem-nos imagens. E, à semelhança deste projeto, temos outro em que a componente tipográfica é bastante forte, porque lá está, são projetos simples, onde nós aproveitamos sempre explorar, se calhar mais, a interação e pequenos componentes associados à tecnologia. Um, neste caso é o website pessoal da, da historiadora e crítica de arte Sandra Vieira Jurgens, onde ela publica os textos e artigos que vai escrevendo, e podíamos ter pegado e ter feito à semelhança do outro projeto, um layout mais simples, mas começámos a tentar desvendar como é que poderíamos uh, criar um layout que fosse buscar ideias remanescentes de tempo, dos artigos publicados, ou até de um espaço que poderia ser o de impressão, como este plano que aqui temos poderia ser um spread de um livro, mas não, é, estamos numa plataforma digital e tentámos tirar a partir disso. No fundo são dois projetos simples, mas que mostram como podemos trabalhar a nível editorial, sempre na web, e a partir de pequenos detalhes de interação ou de animações ou de ideias que o tempo de leitura também pode existir no tempo de interação e de navegação no website. Este projeto também é mais um destes projetos bastante simples, foi uma coisa feita para ir em 3, 4 dias. Um dia para desenhar e para aprovar com o cliente, dois para programar e um para corrigir erros. Isto é um portfólio de um artista plástico, o Nicolai Neck, ele trabalha muito fotografia, vídeo, instalação e organiza o seu corpo de trabalho com base em projetos. Nós transportamos essa mesma lógica para aqui, para o website, e tentamos fazer uma entrada muito literária, quase clássica em termos de tipografia, que depois de repente tem um comportamento mais ou menos surpreendente de, uma, de um pano que se abre por cima do texto onde, onde se expõe o trabalho. Um, pegando um bocadinho no que o João estava a dizer, nós aproveitamos todas estas oportunidades que são projetos, muitas vezes estão ligados a áreas culturais, em que há normalmente mais abertura por parte do cliente para trabalhar, um, para trabalhar ideias novas, para experimentar coisas que, que às vezes não podem, podem não ser as mais intuitivas, um, mas que são bastante interessantes. Um, e depois nós acabamos por pegar nestas ideias, Uh, e às vezes transformá-las em coisas maiores, quando surgem outras oportunidades, de repente fazer sites com, com outra dimensão, com outra escala, em que já não é possível explorar tanto, mesmo assim tentamos pôr algumas das coisas que exploramos nestes projetos mais pequenos, que, que nos dão essa liberdade. Um, website, o Website do Teatro Maria Matos. Foi um projeto que nos deu imenso gozo fazer, porque, além de ser um tipo de projeto e com a dimensão que o estúdio gosta de abraçar, nós também somos espectadores assíduos dos espetáculos realizados pelo teatro. Desde os concertos, a performance, espetáculos, por aí. O grande desafio deste projeto começou logo no website em si, porque fazia parte de uma estratégia global do teatro, que era a redução do papel impresso. Uh, porque as questões ecológicas e ambientais uh, iriam migrar muito da comunicação impressa para o digital, dando o website, um, dando ao website um, um, um papel muito mais relevante na comunicação toda. Então nós começámos, o maior desafio começou na, na, na organização da, da estrutura, da arquitetura de informação, porque o website não, não pretendia ser apenas uma plataforma de divulgação da programação, o website pretendia também ser uma plataforma de transmissão de conhecimento, havendo três momentos chaves que definem isso, como a zona do arquivo, que durante as nossas reuniões sempre chamamos que era o arquivo vivo. Não, o arquivo não pretende apenas ser... Um, ou, ou, ou mostrar as temporadas passadas, mas há uma possibilidade do editor do website criar conteúdos com vista ao programa futuro, para o utilizador quando visita. Temos também a, a parte do Explorar, que é uma espécie de biblioteca digital, onde, além dos materiais todos impressos, existem também conteúdos exclusivos, como os podcasts, ou os vídeos, ou fotografias de, dos espetáculos. E esta parte é muito importante, porque faz aqui um bocado a charneira de, do website enquanto plataforma de divulgação, ou o website ou plataforma de criação de conhecimento. Está a alojar também material que não é acessível em mais lado nenhum. E outro momento foi, por exemplo, as páginas de ciclos, em que o ciclo é, é, é um conceito que o, que o teatro tem em que agrega vários várias, um, espetáculos. E para cada um destes ciclos eram construídos pósteres desdobráveis e para substituir um pouco isso, nesta fase de transição, foi, foi dada a possibilidade, e nós pensámos nisso, no nível estrutural do website, de criar quase um microsite. Então o, o site tem quase microsites além destas secções todas, o que ainda cria no website quase uma estrutura ainda mais complexa. Depois de resolvermos estas partes mais estruturais e se assim, ainda temos tocado quase em parte design, veio a questão do design do, do website, que além de ter que ter informação toda acessível e de fácil consulta para os diferentes públicos, hum, havia a necessidade de ter que compreender a identidade já, já concebida e que era bastante visível uh, por toda a cidade de Lisboa, desde os mupis aos cartazes, super forte graficamente, e tentar transmitir isso no website. Basicamente, a nossa função, mais do que espelhar essa identidade, foi perceber como é que, qual era o potencial e como é que podíamos escalar para a web e os meios digitais. Através de animações, como temos. já ah, não vai fazer play. Mas espera. Através da inclusão de vídeo, através do preloader, quando a página carrega, através das iconografias e dos elementos interativos, houve também esse trabalho que foi super forte e difícil da nossa parte, enquanto designers e programadores do website. E por último, uma questão que não é nada visível, mas que é super importante e que foi que fez parte uh, uh, da ideia de conceber um novo site, que foi a acessibilidade. A acessibilidade eu não falo de um menu ser acessível ou dos conteúdos estarem visíveis, mas sim a acessibilidade a, a pessoas com dificuldades visuais, auditivas ou cognitivas. Isto é, é um pormenor que, que estou mais a falar porque faz mesmo parte da genes do projeto. Não é visível porque foi só através do código que nós fizemos isso. E foi super interessante porque... Enquanto designers e também programadores, muitas das vezes estamos preocupados na construção de um site, mas pela parte visual esquecemos também muito da parte da acessibilidade para quem não consegue ver ou para quem não consegue ouvir. E na estrutura de construção de um site isso é possível controlar. E nós em comunicação e diálogo constante com outra empresa que fazia revisões ao site constante, conseguimos tornar este site acessível para pessoas com dificuldades visuais, cognitivas, etc. Sendo que o Maria Matos em si já fazia sessões também especiais para pessoas com essas dificuldades. Então, criou-se aqui uma sinergia super interessante em que o projeto foi muito além da parte gráfica. Houve toda aqui uma estrutura e uma estratégia integrante, nós na parte design, na design, o departamento de comunicação a dirigir essa estratégia e depois chegámos até quase ao público e isso foi super interessante de perceber e de conseguir conceber. Este este outro projeto foi foi um convite da, da Faculdade de Belas Artes de Lisboa e da Câmara Municipal de Lisboa, que estavam a desenvolver uma coisa muito grande chamada Lojas com História, basicamente é um, é um programa para proteger o comércio tradicional da cidade de Lisboa, em que há uma data de lojas a desaparecer pela cidade, lojas que são características, que têm, têm produtos bastante identitários e que todas juntas ajudam um bocado a pintar a, a, a paisagem cultural da cidade de Lisboa e este projeto já estava a acontecer há um tempo quando se percebeu que ia ter de haver um website e foi aí que nos convidaram para integrar o projeto na, para a criação do website foi um projeto de alguns meses portanto temos alguns projetos que já mostramos aqui são coisas rápidas de uma ou duas semanas este aqui se calhar foi para aí seis meses ou, ou talvez mais, já não me recordo uhum. nós ficámos Uh, responsáveis pela parte do, do website, mas também coordenámos a equipa de fotografia e a equipa de vídeo, que foi fazer a recolha de, de imagens e de testemunhos e de escrita, também de produção de conteúdo escrito. Foram fazer esta recolha de, de conteúdo e de informação uh, às várias lojas da cidade. Uh, este, este website tinha vários propósitos. Havia aqui várias intenções bastante fortes. Uh, uma delas era de promover, obviamente, estas lojas, e também de de, de, de alguma forma, chamar a atenção uh, para, cois, para pronto, um tipo de comércio que muitas vezes está esquecido, lojas que nós passamos todos os dias e que não percebemos a riqueza do que, do que vai lá dentro. Uh, durante o projeto, nós uh, pronto, para além de estúdio de, de design mais clássico, à medida que fomos explorando mais os territórios digitais, começámos a entrar muito na metodologia de projeto digital, que é uma parte super importante da, da, da concepção, por exemplo, de um website. E fazemos tudo desde a arquitetura da informação, de, de partes mais que trabalham com a user experience, com o user interface, e são áreas que, que temos desenvolvido muito nos últimos anos, e que não se sentem tanto nos projetos mais experimentais, mas projetos para o grande público, elas são fundamentais para garantir que, website é, é usável, não é? Pelas pessoas. Uh, e então aqui o que nós, uma das primeiras ideias que tivemos foi fazer uma espécie de um guia que funcionasse com base uh, em padrões que todos nós conhecemos. Por exemplo, o Google Maps, uh, que é super fácil de usar por toda a gente. E ter isto como ponto de partida, uh, irmos buscar estas referências, se calhar aquilo que, é, que é o bom design, mas em que o design é mais invisível. E depois disso criar uma camada mais de, de, de através da direção da arte, de, de escolha de tipos de letra, de cores e, de, e de, de layout, para então tentar dar um ambiente visual que também transportasse para estas, para estas lojas. Um, no website, nós também conseguimos introduzir o vídeo, que é sempre, uh, eu acho que enriquece muito, portanto, o conteúdo hoje em dia na web é super importante, nós podemos fazer o site mais bonito do mundo, se não tivermos um bom conteúdo, não, não vamos ter visitantes. E a acessibilidade ao conteúdo também é muito importante. E daí nós temos pensado aqui várias formas de aceder um conteúdo, desde pesquisa, de categorias, de tags, de criar também uma navegação circular em que através de uma loja podemos ir para outras lojas que estão relacionadas. Uh, sempre sobre um plano de fundo que é o mapa da cidade de Lisboa. Quase como se fôssemos fazendo zoom nestes vários pontos que estão espalhados pelos bairros. Alguns são à porta da nossa casa, outros são na outra ponta da cidade. Uh, na verdade, estão muito concentrados na parte antiga, no centro, na na zona da baixa, mas nem tanto assim. Às vezes aparecem alguns sítios um pouco fora, fora da zona central. Este, se calhar, foi assim, um dos projetos mais desafiantes para nós, porque, por um lado, o projeto era ambicioso em termos de, de, de público, aqui a chegar, por outro lado, também era ambicioso em termos visuais, em termos de experiência do utilizador. Queriam que fosse uma coisa diferente, uma coisa contemporânea. Ainda que estivéssemos a, ligar, a lidar com lojas antigas, é muito fácil cair... Um, em certos vícios de fazer algo mais vintage, uma coisa mais retro, e nós tentámos fazer o oposto disso, uma coisa super contemporânea. Este site é para os dias de hoje. Nós estamos hoje a olhar para trás, e esse passado também, no fundo, é o presente, porque faz parte da identidade da cidade. Um, paralelamente, este é o último projeto que nós hoje queremos mostrar-vos. Um, temos outros tipo de trabalho que é um trabalho não comissionado são projetos que nós começamos a desenvolver mais para explorar e para experimentar coisas novas e neste caso uh, começamos a trabalhar com a Patrícia Domingos que é uma ela é joalheira, escultora, faz instalação também. Um, e era uma pessoa com quem nós já tínhamos trabalhado no passado e que nos convidou para trabalhar com ela num projeto de, de criação numa de algo que nem ela sabia bem o que era, nem nós próprios sabíamos o que era. Uh, o trabalho dela normalmente passa muito por uh, destruir o seu próprio trabalho e a seguir reconstruir. Portanto, há aqui sempre um processo de em que ela, por exemplo, quebra uma, uma, uma peça e, a seguir, volta a colá-la, volta a juntá-la com outra peça e cria formas novas. Um, e nós, em várias sessões de, de, de brainstorm dentro do estúdio, em que trocámos muitas ideias, mesmo com toda a gente, nós somos, era na altura, éramos oito lá dentro, agora somos 7, uh, e estava toda a gente a participar com ideias, e ninguém sabia muito bem o que é que ia dar daqui, e o que chegámos foi, basicamente, a uma, uma app, em que todos nós podemos contribuir para, para criar uma, uma peça. Uh, a partir de, de, de, de um fragmento qualquer uh, de, de uma rocha, ou de uma, de uma, de uma pedra, neste caso, uh, feito pela Patrícia, que ela podia quebrar, uh, é possível fotografar com o telemóvel, uh, e desenvolvemos aqui um sistema que recorta a pedra do fundo e transporta a pedra para um ambiente uh, virtual, para o mundo digital. Portanto, nós estamos a, a, a desfragmentar o mundo real e a reconstruí-lo no mundo digital. Um, este projeto ainda está em curso, nós próprios não sabemos ainda bem o que é que isto vai dar e qual é que é. o objetivo. Na verdade, isto não tem grande objetivo. Não é? isto está mais no campo da, da arte do que no design, do que no design aliás. Mas uh, isto é um dos exemplos do, do tipo de trabalho em que nós procuramos testar um bocado os limites do digital, o que é que é possível fazer e ver de que forma é que isso também pode afetar o nosso trabalho enquanto designers. Durante este projeto, estava aqui a surgir um, um projeto paralelo, que é o nosso Space Junk, em que nós fotografámos uh, tudo aquilo que havia no estúdio. Portanto, ainda estamos a testar a tecnologia, a ver se, se os recortes estão a funcionar ou não, e começámos a fazer esta paisagem de lixo, virtualmente. Era o lixo todo que havia por lá. Um, e que também ainda não sabemos muito bem o que é que vai dar uh, daqui, uh, mas a verdade é que nós sentimos que este tipo de processo de abraçar um bocado, explorar o desconhecido, testar coisas novas. Às vezes sem grande propósito, outras vezes com uma vaga ideia. E isso acaba por contribuir muito, mesmo para aqueles projetos que eu não queria chamar-lhes mais sérios, mas são projetos se calhar com outro tipo de objetivos, mais práticos, mais, mais para o mundo real. Acabam por, acabamos por ir buscar muitas ideias que surgem nestas experimentações que são que são puramente livres, vêm só daquilo que são os nossos... As nossas intuições, no momento, acabamos por sentir que se contaminam muito e que acabam por enriquecer bastante os nossos outros projetos. Acho que é isso. Vocês têm uma formação clássica em design, disseram vocês. Sim. Uh, hum... De repente, aliás, também tem a ver com uma conversa que tivemos anteriormente, vocês migraram sobretudo para o digital. Que visão é que têm neste momento do que poderá ser a vossa relação com o trabalho para a impressão do vosso estudo? É uma coisa que vocês acham que deixaram para trás? Uh, vão regressar? Alguma futurologia? Acho que isto foi o curso natural das coisas. Não, não, não, não foi totalmente planeado. Inicialmente, até, os projetos tinham uma componente bastante forte de print e digital. E eu, eu acho que é mais uma consequência dos tempos, porque hoje em dia, por exemplo, a maior parte dos projetos que apresentamos hoje são são totalmente digitais. Por exemplo, o Wrong Wrong tem, tem algumas coisas impressas, mas é quase uma identidade digital, mutante, que está sempre a transformar. Este último quase não tem identidade, mas o projeto é bastante particular e que faz parte quase de uma ideia de laboratório do estúdio, através do qual aprendemos coisas e contamina os outros projetos. mas uh, Não foi planeado, acho que foi surgindo. E os projetos digitais cada vez têm uma dimensão maior e que por vezes são totalmente digitais. A identidade é digital, uh, as formas de expansão são digitais. E se calhar tem sido esse tipo de projeto que temos abraçado e que, e que também nos obrigou a uma curva de aprendizagem o que é que não, não é óbvio, não é? Era o que eu perguntar, a migração para outra moldura de, de pensamento, digamos, até que ponto ela foi natural. Existe, existe também aqui outro, ah, ah. outro, outro percurso, uh, que é... Às tantas nós, nós quando começámos a desenvolver mais a área digital, já tínhamos alguns conhecimentos e estávamos começámos a ficar muito bons naquilo que fazíamos. E de repente há pessoas que, que vêm ter connosco à procura de mais da parte digital. E começaram a vir mais ter connosco por causa da parte digital do que da parte impressa. Hum. Uh, e eu acho que aí também fomos especializando cada vez mais. Isso é um fator importante quando há tantos outros estúdios uh, em, em Lisboa, em Portugal e no mundo, uh, que trabalham em todas as áreas do design, nós, de repente, estamos a querer especializar-nos numa e estamos a, pronto, a fazer um trabalho que, pronto, procuramos alguma identidade, algum caráter uh, diferente naquilo que fazemos e eu acho que isso também está, está um bocado a guiar o nosso, o nosso percurso. à medida que fazes as coisas de um género, começam a ser pedidos mais, mais coisas desse género, não é? uhum. um... Conforme o, o Atelier tem crescido, vocês têm sentido mais necessidade de agregar designers programadores, designer-programador? Eu sempre penso que o percurso tem sido se calhar mais a terceira, a terceira hipótese que é mais difícil de encontrar programador, que um de, Sim, que a é um programador com conhecimento venenosa. de design ou com gosto, ou um designer que programa, porque não queremos ser um estudo exclusivamente de programação e de, e de web design aliás, não deixamos de fazer uh, trabalho impresso. eu acho que é um pouco consequência também de, deste enrolar de, de, de um projeto que corre bem digital e que depois vem outro e também é aí que é aí que temos sentido que também podemos fazer alguma diferença, que é em trazer, como, como dizíamos muito no início, ao fazer a ponte. Uh, nós não, pronto, há uma ponte porque de facto há um percurso, mas não, não sentimos que tenha havido provavelmente uma fronteira. Ou seja, não há... Uh, sentimos que trazemos, trazemos alvo de, de, de, de, do universo do print, que continuamos a, a, a gostar e a, e a querer aprender. É sentido temos muito para fazer também. Mas sentimos que o que podemos trazer para o digital, quem, quem esteja a trabalhar exclusivamente em programação, Uh, também eventualmente não consegue trazer esse esse querer de explorar os limites da tipografia nós, nós uh, dando um exemplo por exemplo nós fomos acompanhando o percurso do, das web fonts ao longo do tempo não, não trabalhamos assim há tanto tempo mas oito anos fazem muita diferença naquilo que é a qualidade da tipografia na, na net há, há uns anos atrás antes dos ecrãs retina antes das web fonts tínhamos tínhamos se queríamos fontes bem renderizadas tínhamos tipo real ou seja e hoje em dia qualquer qualquer tipógrafo quando quando desenha uma fonte eu acho que raramente deixa de lado a hipótese dela poder ser digital, ter uma versão digital de como é que se comporta no ecrã. E essa dimensão para nós é fundamental, somos muito criteriosos. Se uma fonte tem um... se uma fonte é muito bonita, mas a sua transposição para a webfonte é mal feita, nós não usamos. E somos somos muito picuinhas nisso, tal como somos no print. E sentimos que que esse conhecimento desses seus universos nos deixa aqui num limbo que pode ser de alguma maneira diferenciador. E temos sentido que é isso que também tem feito tem feito as pessoas regressar ou, ou, e as boas referências têm, têm vindo a surgir a partir do nosso trabalho. Porque nunca abandonámos necessariamente uma das, uma das áreas, não queremos ser uh, exclusivamente programadores. Aliás, muitas vezes uh, surgem esses desafios exclusivamente de programação e muitas vezes rejeitamos, porque não é também não nos sentimos confortáveis simplesmente em implementar... Uh, cá está, alguém que um, que desenha um site com uma fonte, com um espaço miserável ou com, ou com, com mais fotografias ou, não nos sentimos confortáveis, queremos ter algum controle sobre essa parte uhum. e é isso também aí que nos sentimos bem. Obrigado, passo de testemunho. Eu gostaria de fazer uma pergunta que tinha a ver com o seguinte: há um bocadinho falaram, portanto, falaram em web fontes, falaram em tempo e se há coisa que nestas áreas digitais notamos é que elas estão em permanente mudança. Como é que vocês lidam com isso no vosso estúdio? Como é que em termos de investimento, vocês precisam naturalmente de fazer portanto, uma reciclagem constante de conhecimentos. Uhum. Estamos a falar de web fontes, já, já temos aí as variable fontes, portanto, já estamos a entrar no outros patamares e é necessário aqui um upgrade constante. e Isso implica investimento, portanto, investimento de tempo, de dinheiro, uh, que depois te traduz também na forma de gerir a pro, a, o próprio trabalho, não é? Como é que vocês lidam com isso? Como é que vocês geram isso? Como é que, isso acho que seria importante para, para os alunos, naturalmente, Sim. terem uma noção do que é, que é uma organização como a vossa. Não é? Sim, isso é uma, uma, uma excelente questão. Nós tentamos sempre uh, dedicar algum tempo também dentro dos projetos para fazer a investigação. Uh, por exemplo, aceitamos um desafio novo em que Percebemos que se calhar há uma tecnologia que nós ainda não dominamos e que poderia funcionar bem ali, tentamos aproveitar algum do tempo para fazer a investigação. Há projetos que permitem, outros que não permitem, depende sempre do, claro, do orçamento e do tempo que é disponível também para, para o projeto arrancar. Mas depois também estes projetos que são as nossas próprias experimentações, mais o lado do laboratório, também ajudam muito a ir explorando tecnologias que a podem ser úteis para o trabalho. Uh, comissionado e também acho que uh, nós cultivamos dentro do estúdio alguma alguma alguma abertura também para as pessoas procurarem e para terem tempo para questionar e terem tempo para explorar coisas novas uh, e, e procuramos pessoas que também tenham essa vontade que sejam curiosas por natureza uh, que gostem de, de, de se desafiar a si próprias eu acho que isso também contribui para se criar uma um ambiente que é que é bastante produtivo no sentido em que Hum, há espaço para para investigar, há espaço para, para experimentar coisas novas e para aprender também tecnologias novas. Eu queria só adicionar que, somado a isto, é, é preciso. É, é também importante perceber um pouco a cultura de estúdio. Nós somos sete, às vezes somos oito, depende da variação, e, e trabalhamos todos na mesma sala, como puderam ver. Então, estamos todos muito próximos na partilha de ideias dentro dos projetos, assim como na partilha de ideias enquanto investigamos. E, e, e em relação a essa questão. Há que perceber também a pertinência e a relevância de investir numa determinada tecnologia e de estudar, e perceber até que ponto é que podemos reutilizar esse conhecimento, noutros casos, sejam mais experimentais ou em trabalhos comissionados. Mas também há esta questão da partilha entre a equipa, sendo designer ou mais programador, ou designer digital programador ou programador designer, o que quer que seja, há muito esta necessidade de, de, de partilha de, de conhecimento. Mesmo que não se entenda o, o core da questão, pode-se perceber o, o outcome visual. E então, Este diálogo constante entre toda a gente da equipa, que somos poucos e faz parte da cultura de estúdio, acaba por dar pertinência a esse pequeno investimento ou grande que se faça na descoberta de uma tecnologia ou, ou de um percurso mais visual, o que quer que seja. Também é verdade que já, já estivemos a estudar tecnologias depois não aplicámos em nada e perdemos para aí um mês, dois meses. Não. Acontece. É tudo? Obrigadíssimo. Comunicar design exa de caudas da rainha.